E aí, tudo bem? Alexandre Orgira mais uma vez com você e hoje para a gente falar sobre um tema que surgiu muito forte na nossa aula de fulfillment com os alunos da Auto Performance e continuou surgindo, mas com algumas mudanças nos últimos 10 dias. Você notou que está sendo limitado em quantidade no Full e que antes algumas praticazinhas para segurar o envio não funcionavam mais? Então vem comigo que a gente vai falar sobre essa percepção e do que você tem que mudar no seu jogo. Vamos lá então, tá? Os nossos alunos, mentorados, e nós sentimos que alguns produtos que curva A, totalmente curva A, estavam sendo impactados tá? por não podermos mandar uma reposição do tamanho que a gente desejava em um único envio. Ah, isso aí começou um debate, a gente começou a falar com os alunos, alunos notando a mesma coisa, e em vários momentos acontecendo situações diferentes, quando você fazia vários envios, né? Na sequência, várias criações muitas vezes liberava ou não liberava. Então, qual foi a percepção que nós tivemos? Primeiro, que a prática antiga de você colocar um produto no envio do Fulfillment para depois concluir esse envio dois, três dias antes, colocando mais produtos, já não rola mais. Tá? O Meli tá limitando o quanto você pode aumentar nesse envio. E é natural, né? Se a gente for pensar por que, que isso tá acontecendo... Na minha visão, eu acredito que é planejamento e previsão do tamanho do caminhão que tem que passar, do carro que tem que passar, para coletar os seus envios. Porque chega dois dias antes, você coloca 100 produtos ali dentro, sendo que você tinha um só. Então isso devia estar gerando problemas na coleta e não mais está sendo possível. Segundo ponto, né, que a gente também notou, uma limitação nas quantidades. Só que isso está se normalizando. Então, produtos realmente que são curva A, que estão girando bem, estão sendo ajustados, porque antes estava aparecendo duas, três unidades em produtos que você vendia muito e isso estava atrapalhando a criação de envios. Mas em volumes grandes, pessoas que precisam mandar mais de 300, 400 unidades num único produto, a gente está sentindo essa dificuldade ainda e não está chegando no limite baseado no, no, nas últimas vendas ali, né, no estoque para 60 dias. Quero o que realmente é permitido ali para dentro do FULL. O que eu acredito que seja, e o que a gente chegou à conclusão junto com os alunos, trazendo vários cenários diferentes, é que realmente o FULL está ajustando tá? a quantidade de estoque limitada para tá? que não tenha tranqueira e produtos parados demais lá. Outro ponto que aconteceu, alguns vendedores foram intimados a retirar produtos que estavam parados há muito tempo. Isso é natural, já tá no seu contrato desde o primeiro dia de criação do Fulfillment Que a gente poderia ser cobrado, tá? Em caso de produto parado há muito tempo Então faz um levantamento aí dos seus produtos Vê o que tá parado há muito tempo Por dois motivos, depreciação do seu estoque está tá lá E se tá parado e não vendeu, cara Puxa de volta isso daí, elimina e vai pra cima isso. você vende em outro canal, bota em outro canal, deixa vendendo Mas se lá não rolou, tira de lá mais do que nunca fica evidente que o filme tinha lugar para curva A. Ale, mas se eu tô começando a colocar um produto agora, o que eu faço? Cara, acelera com ads, coloca flex, coloca outros pontos, tá, no seu anúncio, começa a vender e aí você começa a enviar o necessário para vender. Outro ponto importante para a mudança de hábito, vou elogiar aqui a Lu, eu elogiei ela já nas nossas aulas ao vivo, a Lucília tem feito, cara não coube no caminhão, não conseguia agendar um envio com tudo que eu precisava. Ela cria um outro envio e ela mesma leva ou paga um transportador para levar até o Fulfillment esse extra, certo? Então ela tem focado muito até os volumes maiores no, na coleta que ela tem de graça e ela usa o dinheiro que volta, né, o valor que volta do Fulfillment por ela ter acima de 40%, 150%, 70% lá, aqueles percentuais todos do Fulfillment ela usa isso para poder custear esses envios extras. Então você tem que ter um plano B, um plano C, um plano D, um plano... Cara, todos os planos possíveis imaginados imaginários. E agora uma dica que a gente deu só para os alunos, mas a gente está ajudando eles a como construir curvas mais longas de previsibilidade. Porque se agora, quando eu quero fazer um envio para a semana seguinte, eu preciso prever o que eu vou vender na outra praticamente, porque está chegando... Você começa a ter, que ter pelo menos 15 dias de previsibilidade de estoque e o envio que está saindo na semana seguinte, na verdade, ele está repondo a outra. Essa semana do meio você já tem que ter estoque lá com o que está saindo hoje da sua empresa. Não sei se deu para entender, mas você tem que prever com mais facilidade essa curva. Não é tão difícil, mas não é tão simples e sim, o Claudinei é... Ele definiu corretamente na nossa aula de terça-feira ao vivo com os alunos que ele disse: o Mercado Livre está querendo que nós nos tornemos gestores de um negócio e não mais simplesmente vendedores. E é exatamente isso que eu vejo, tá? Gestão de negócio. Gerir o seu negócio com inteligência, porque dinheiro parado no fundo não é bom nem para você nem para eles, certo? Errar essa compra não é bom nem para você e nem para eles. E um recado para quem está fora né, do estado de São Paulo, não se limite ao frete, faça escolha sábia. A Arlete tem feito um trabalho sensacional, ela está em Curitiba, começando né, a ir para o full, e aí ela está analisando curva de calor de vendas por região para ver o que, que ela vai mandar efetivamente da curva dela para São Paulo. Ela está levantando isso de uma forma mágica, ela é a rúbia lá, então está muito massa certo então gestão seu negócio ele destrava e ele chega a 4 mil todo santo dia 50 mil todo santo dia 100 mil todo santo dia quando você destrava aqui certo gaste energia e gaste tempo pensando na estratégia do seu negócio e isso é uma realidade dentro do fulfillment já não tem mais está começando a não ter mais espaço para amadores uma outra, um outro ponto final, né se você ficou até aqui, ok. Se você ficou até aqui, falou um ok, fique até o final no comentário. Sei que tem a galera preguiçosa aí que não assiste tudo e eu vou começar a deixar umas coisas pro final. Porque, cara, você tem que assistir tudo e bora. É... O Fulfillment também tem, tem tido dificuldades pra agendar até a sua própria entrega. Por que isso tá acontecendo? Porque nunca teve tanta gente no Fulfillment. O Fulfillment nunca teve tanta saída de vendas. Tá. Nós temos alunos com 18 mil vendas acontecer, que aconteceram no Fulfillment, só pelo Fulfillment é, no último mês. Eu abri uma conta é, de um vendedor, né, seguindo ali na Nubematics numa aula com os alunos ali, que o cara fez 98 mil envios no últimos, nos últimos 30 dias pelo Fulfillment. Então assim, tá muito acelerado. E isso naturalmente faz com que a gente tenha espaçamentos maiores, porque tem mais gente querendo enviar. Não sei se você sabe, mas já tem mais de 7 mil vendedores no fulfillment do Mercado Livre. E aí, e você? Tá lá ou não tá lá? Bora, um grande abraço e vamos pra cima.